Mensagem para os movimentos sociais. Prezados e prezadas companheiras e companheiros de movimentos populares pela transformação da sociedade, estamos juntos na luta por um mundo mais igualitário. Venham somar com a economia solidária nessa luta pela vida e contra o capitalismo. Precisamos nos unir mais, juntar forças em torno de algumas bandeiras comuns, mantendo nossas especificidades.